Meus amigos, queridos, dê uma olhada só nisso daqui. Batatinhas inglesas. Tem só um pouquinho, sabe? Não tem muita coisa, não. Foram colhidas e trazidas para cá, porque a câmara fria está, nesse momento, sendo colocado nela mais uma máquina de refrigeração. E estão aqui fora Esperando Serem levadas para dentro Batatinhas, batatinhas, batatinhas E mais batatinhas Dê uma olhada nisso gente Dê uma olhada nisso Olha que coisa E vai longe viu Pessoal, eu não sei quantos ou quantas toneladas que tem aqui, porém, dê uma olhada. E aqui ao lado, uma máquina que planta milho que planta batatinha também Pessoal, eu estou filmando agora o recipiente onde entra o milho ou o feijão, são oito compartimentos desse, nessa plantadeira. Hoje ela está parada porque ainda não é época do plantio, mas são oito. Esse é o recipiente maior. São dois recipientes aqui, aqui é outro que está com a tampa e como o tempo está muito seco, então está muito sujo por conta da poeira que se levanta das terras quando são preparadas. Aqui é a tampa, eu vou baixar para vocês verem. Ficou fechado E daqui do alto Para vocês terem noção Do quanto tem de batatinha E a estufa que eu disse Está sendo colocado Mais uma máquina Para refrigerar Aquela ali é a porta dela, Eu vou descer ali para vocês poderem ver. descer lá, tá bom? Essas peças aqui é onde fica, onde fica a semente, mozazinha? É, né? Isso. Aqui é o técnico Zezinho, lá vai ele, ó. Ele tá colocando. Como é que chama essa peça aí no alto? Forçador. Hã? Condensador? Forçador. Forçador? Colocando, então, mais um forçador. Quantos metros que tem aqui? Quantos metros tem esse barracão aqui? É. Quanto? Tudo isso aqui fica cheio de batatinha, né? E ali está então a plantadeira de feijão e milho. Que eu acabei de mostrar para vocês os recipientes onde ficam as sementes, onde são colocadas as sementes. gente eu fico pensando para tratar das pessoas do mundo o homem jamais vai conseguir plantar qualquer tipo de cultura só com as mãos como antigamente olha a imensidão de terra preparada para isso aqui estava cultura de milho e agora Será preparado para plantar batatinhas novamente. Lá na frente são aspersores. O sol está muito forte, mas dá para vocês terem uma noção. São aspersores para aguar, né? molhar as batatinhas quando elas estiverem necessitando de água. Olha o tanto de terra preparada, gente. E do lado, com certeza, pelo que vejo é de outra fazenda, porque não. Quando eu digo do lado, digo aqui, ó. Aqui, esse lado de cá. Porque a terra está com capim. Mas passou para cá já é preparação preparando a terra para plantar batatinha. E vai longe, hein? vai longe, vai longe, vai longe. Ele, ele. é... Ele Ele é mais arisco, né? Esperta. É né? tá. Esse é o pai da o pai das criancinhas lá. É das que tem. Miau. carinho só ali. Né? Eu que sou mais boba. Pessoal, estamos aqui mais uma vez em Minas Gerais, só que nós não estamos mais em Cuyuna, não. São Gonçalo Sapucaí? Sapucaí. Nós viemos aqui para nosso amigo José, nosso irmão Zezinho fazer um socorro nas máquinas desse barracão. Esse barracão e... Bem desse lado aqui. Bom gente, aqui Madalena, junto com a irmã Wanda. Estão pegando limões. Dessa vez agora é a Madalena Olha e a irmã Wanda. Não ela. sou eu nem o Kaique. E os, os limões que Madalena pegou são os cravos também, são, são maiores Olha do que aqui. aquele lá. Do lado do lado tem na onde? A irmã Wanda tá aqui, já encheu a sacola também. Encheu não, mas tá quase. Esse limão tem um cheiro muito bom, gente, muito bom. Imagina fazer uma limonadinha dele? Limão cravo. Vou pôr na salada? Limão cravo, Tudo né, Pê? Olha lá. E o bom dele, Madalena, é que ele tá no ponto de usar mesmo, né? Não tá passado, né? delícia. Não tá passado, né? Eu passado. passado, presente. Tá vendo, gente? Eu falei a Madalena que o irmão não está passado. Ela falou que usando no passado, usando o presente, usando o futuro. O tudo mais que perfeito. Pretérito. Vem aqui, Cícero. Vem ver aqui. Não sei se vai sair escuro aqui dentro. A com essa pauta mais forte nessa aqui. Olha aqui. Toma Olha ali, ó. ó. Consegue ver? Gente, tudo certo, bênção de Deus. Bastante. É lógico que vocês não vão conseguir pegar tudo. Nem dá também. Nem um precisa bom. também, né? É suficiente pra vocês. Ali dentro tem mais, ó. E tem limãozinho vindo aqui ainda, Cícero. Ó, tem flores tem, e tem frutinho, ó. Segura a flor aí. É, tem aqui, a ó, Flor? Pera, pera, pera aí. É, tá. Embaçou um pouquinho, mas eu vou... Pronto, já deu pra ver. Ó, aqui o frutinho, ó. Ah, mantém os frutinhos melhores ali, ó. Vai lá. Dois maiorzinhos. Dois maiorzinhos, é. Aqui, ó. Quer ver? É. Mas aqui é pequenininho, Cícero, ó. Ó, pequenininho. É, é mudinho? Esse é mudinho? Mas... Tira a mão aí, filha. Tem fia. Mais ainda. Aqui, ó. Só. Tá bom. Tá ótimo. eu não E o pinville é grande. É só encostar assim, ó. Aqui, igual eu aqui, ó. A feira, Madalena? Coloquei o cícero para pegar ali agora. Tá quase rasgando, né? Porque ali é muito fechado. Eu tô de chinelo. Eles quer levar o pé, mas não dá. Não dá pra tô. levar o pé. Eu queria cortar ele, pô, dentro do carro, mas... Não pé, tem Mas <risos> tá quase. Acho que tá bom, Pedro. Senão estraga. É. Gente, olha. Parece uma... Ó, oh. vai um que beleza. Ué. Vai chupar, Cícero. Vai, é tô coisa linda. estamos dando água na boca. Ué, é só você chupar. Olha os gomos disso. Vai queimar sua boca, viu? O sol vai queimar sua boca. Não tá azedo, não? Não hum. <risos> está oh. azedo, não? Alimão, filha. Que delícia! Eita! Bom, né? É queimar sua pele, ô! Ou... Não, não! Já é preto, né? É. Pele de preto não tem. falando. Tá como ele chama seu cachorrinho? É meu. Como ele chama? Não tem nome? É meu. É meu. Como... É aqui, como ele chama? É meu. Ele é seu? Eu sei que ele é seu, mas como é o nome dele? É meu, Opa, bateu a cabeça? É Seu cachorro? É. E o nome dele? O nome dele? O nome dele? a O. O. Carinha dela ali. Você quer é alface? Isso. Achei. Tem alface. Uhum. <risos> ali no canto tem cebolinha. <risos> Opa, mais, e lá no fundo tem couve. Aí você mudou mais um, uns pezinhos de alface ali, né? Isso. Aí tem tomate. Atrás é tomate. Aqui na frente é pimentão. Aqui é tomate, né? Ó. É. E ali pimentão, né? Isso. Lano ano é salsinha. O ano que é salsinha. Arapunóbio. E água. Ah, aqui, ó. Ah. A salsinha. Cadê a sua hora para nós? Que eu essa não estou vendo. É o meu aí, meu vidinho, perto eu também, eu também, ó. no unidinho da salsinha. Perto do pauzinho lá? É. Ah, eu tô tô bem, tô bem nela. E esse do lado? É do a salsinha. Aqui aí, esse, esse montinho é o alinho. Ah, sim. Esse aqui é o hortelã, né? E esse aqui é o que? É o outro? Esse aqui, ó. Não, morreu pela plantada ali, era aqui. Esse aqui, o que, que é? É Hã? Não sei não. Ah, parece que é um, um remédio também. É um remédio de mato. Não sei não, acho que é uma mato. Não é não, mas não, não, é é um mato, não é um mato qualquer, não. É de fazer de água. É de fazer de água. Tem fazer água? Olha as cores, gente. Que maravilha. Que... Vou mostrar mais de perto para vocês. Esse aqui é. parece. Parece, eu não um se é. Salsinha. Esse aqui é o alinho que ela falou. Tem mais pé de limão. Lá no fundo tem Aí mais. É limão galego. Assim, assim. né? Sim. Ali tem um pé de. Eu você aqui com limão. Aqui? Amora. Ah, é, eu tô contra o sol, não plantar. dá para ver. Pra mim, e a, Ali a cerola. Um pé assim, de mamão. Coava e, e a uma mangueira. Mal. Agora ela vai colher pra nós um pouco, pra gente levar. Isso. Até trabalho pra quebrar, de é tão grosso. Mãe, deixa. Mãe, deixa. Eu também não chamo. Não dá pra certinho ainda, eu comecei a tirar uma aqui, ó. Não, não acabei. É difícil com a mão só. É. Não. Eu faço suco de laranja e depois bato a couve junto. O, o talo eu congelo todos os talinhos né? para mim fazer suco. Acho que dá, tá, né? Vou levar os pés de Vi, vira aí é. o ramalhete. É o buquê, é seu é presente. Irmã Wanda, hoje é aniversário dela. Aí o um ramalhete de couve, olha que maravilha. E ali tá a pequenina, olha. Sofia. Sofia Nicole. Qual facinho é isso, Sofia? Não, não. vai não? Não. vai estragar não, né? Não. Não? Ela está fazendo um buraquinho para o outro. É que quando eu dói, é que não faz. Ah é? Não pode mexer com esse aí, né? Eu acho que eu vou levar Não. um gênero solzinho, pode? Então, eu amo isso aqui. É? Eu, arroz, eu é gosto estranho. da salsa também, mas eu prefiro o coentro Eu tomava isso aqui com limão. Dizem que é bom, né? Pra mas... que mesmo? Vai machucar o pezinho é de novo. É tá um organismo né? Vendo? Todo dia cedo. Eu tinha acostumado, depois eu parei. Porque eu, eu tava grávida, não sabia se podia tomar ou não. Aí eu parei. Mas depois que eu parei, eu senti a falta de, de tomar. Sofia, tá tá Vou bom. pegar mais. E meu pai já não gosta aqui não. Nem minha irmã. Só eu mesmo. Eu, eu gosto. De é, eu, eu gosto comendo franjo. Eu ponho coentro no, no frango. Coloca na rua isso aqui. Gente, olha Quem esses pesos de alface. Parece que está mais tancú. Que que Você não coloca adubo ou, não. ou não? não? Nada? Nada. Então a terra tá, tá boa, né? Tá bem descansada. É, bem, é orgânico mesmo, então. É. Você puxa e já sai ou tem que encaixar? Porque parece que eu tenho que Pega esse aqui, ó. Sofia, ah, esse okay. tem mais sacola aí. Deixa eu carregar a, aqui, a, aqui, a, a sacola, dá tudo. Esse daqui tá bem mais crescido, ó. Cuidado pra você não cai sentada, viu? Ua, olha, terra, gente, que, que coisa gostosa. Olha você ir na horta e, e colher a sua própria verdura. Não, e olha a terra. Que, que terra delícia. Terra então, quebra o excesso aí de... De terra, tá tão Caim. malinha que você deixa tá? tá, você não cai sentado, né? Uh. Ai que delícia! Fugiu tudo o outro. Tem coisa mais gostosa. Olha isso. Né? Acho que nem cabe aí mais, né, Carla? Eu acho que vai matar. Não tem como a gente levar com carinho, tem que ser assim. Tá lá quietinha, Madalena. Sozinho. Eu nunca vi um desse aí sozinho. O primeiro, vez é que eu tô vendo? É sozinho. Sozinho, tadinho. Suzinho, não é suzinho não. tá verde, nem madurou ainda, é, suzinho. é tá suzinho, tão bonitinho, ou oh, bonitinha, aquela esticada de perna especial que, que essa qualidade de passarinho dá, ó. Que, igual a nossa calopsita faz.